tem mas, mas, como é que isso? E a Morgana chega ao pé dele, toca-lhe no ombro, chega a cara muito perto da cara dele, é como se quase se estivesse a dar um beijo. Parece que ela, de alguma forma, subiu alguma energia ao rei. God Satan. vocês veem a RD chegar ao pé dos guardas. Vamos só pousar as nossas armas e pôr em posição de respeito. Isto é a maneira como estes estrangeiros da superfície rezam aos, aos seus mortos. E ela põe-se à frente dele, pelas é dela no chão. E põe tipo, a mão assim no peito e os gajos chegam todos o mesmo. E entretanto, a gente assim vamos começar todos a ajoelhar-se lá do lado do caixão para ver se a gaja lá vem rezar também com a gente. Ele fica convencido, mas ele não sai lá atrás. Vocês já a gaja começar a descer. Eu, eu faço uma vénia. E ela chega só a pé de vocês e diz Alteza não vem cá abaixo, mas... Eu havia me a mim para prestar as condolências e o respeito em é, é seu nome. E a Alexandra ouve o f... que é que agora a merda deste gajo aqui para prestar condolências a uma porcaria de uma berga. Malditos amanheiros. Eu vou pegar no balde de água dentro e num pincel que eu no bolso. <risos> e vou começar a servir um para de ritado. Tchá, tchá, tchá. <risos> <risos> Ok, ok. Chá, chá, chá. E vou para os guardas à direita. Tchá, tchá, tchá para todos. E os guardas. Tchá, tchá para todos. E agora, vir para mim. Tchá, tchá, tchá para cá. Aperta. E vai para ela. Tchá, tchá, tchá. Já está. A água venta acorda. Ah, diz-me diz-me que aquilo faz dano. Diz-me que aquilo começa a fazer fome e que a gente uh... pode finalmente todos atacá-la. Quando a água venta toca, vocês vem vê... Como se houvesse um geado na um crack na testa. E a pele do ergar abre. <risos> Estou a ser atacada! Estou a ser atacada! Guardas! calma ah. que eu cu? A água dentro com os Exato! Logo, logo o resto do mal, meu. Tá feito! <risos> foda-se, estamos, podemos ir, estamos, temos o direito. puto, foda-se a sério. Critical fail no puto do roll de iniciativa. <risos> Já está! Estou a conseguir um rocadinho. Uau! Este gajo foi pior que eu! Os guardas, quando veem isto, vão tomar esta ação para apanhar as armas deles puxar. Eu mando um salto, e por cima do caixão, e depois faço assim um, um desço em frente, e quando chegar ao fim do caixão, mando-me assim por baixo das pernas do Rudy só para lhe roubar a água benta, levanto-me de repente e digo, para como estás em segurança esta água benta?'' E nesse momento, faz propositadamente um truque assim com as pernas, tipo, empoladas e cai em cima dela com a água a entornar em cima dela. Calma, ela faz isto tudo, mas ainda trepa para os meus ombros e faz um mortal à retaguarda. De repente, vocês ouvem aí, a gaja a gritar. Desculpe, desculpe, desculpe! A cara dela, tipo, a desfazer-se, a pele cinzenta a desfazer-se. E no lugar desta criatura, parece. A verdadeira forma Corro! Dela, assim, com os puta ah. umas asas. É puta. It's a um demon! rei teve a levar bobos todos os dias, put. Lucky fuck. <risos> Por que ele tivesse pálido, porra. Carrega-te-o. pega o nas armas e aproximam-se. Eles iam para atacar. Eles estão naquela. Pareceu o género do demónio aqui. Portanto, eles estão meio felizes. Estamos ao ouvido, do demónio. A gente consegue ouvir. É Morgana? Sim? Não, não. Não, não, que o Brian está a ver isto. Chronal Shift. Ah pois. Então o que é que lhe acontece? Ele então, vai olhar para o rei. E vocês veem que ela, tipo, manda uma mensagem hepática. Eu de... ouço. Manda aos guardas matá-los. Já. Ah, pessoal, é melhor a gente começar a afiar as formas. Um, e ela vai fazer um género, uma reze, e houve um lá no meio. E, entretanto, tipo, aqui à volta aparecem umas guts. Para chupa Estas criaturas são criaturas do inferno super pestilentas. Cheira podre à volta deles. E aqui uns demónios pelinhas, assim bem pequeninos. Parece um género de uns impos, quase, squasite. E aparece aqui quatro bochezas destas. E a Morgan vai atacar o Isaac, está ali à frente. Ela gosta do coer, é gajo que é um é, sério. É, é, é, é. Ela vai buscar o olho assim ao Isaac. e peraí, agora que eu estou a perceber, ela é mesmo um fiend. De... E, e o rudi foi-me mesmo à conta. Este truque da Holy Water, it actually worked. Eu pensei que o, o que estava no show da a bebe e estás a ver. não, ele é um. Ah, <risos> <fint. risos> ele é um. Que isso, que é perfeito, meu. Vocês com -me o olho, eu sacudo a carga e. Puta! Bens a gaja outra vez com a gaja. Larguesa! Olá, que tac gaja Vou desputar duas putas na cara. Tal. Tal. Não oh, oh, viste é O rei. Grita para toda a gente atacar imediatamente. E é, mas ou oh, para atacar imediatamente quem? tu estou tu, na expectativa, pois. Atacamos ah, Foi a ordem que ela lhe deu. Estamos a ser atacados por demónios, não ataquem os nossos aliados, ataquem os demónios. As <risos> guardas estão tipo com as espadas na mão tipo do estilo WTF é que se passa aqui. Ok, agora são aqui os demónios. Oito. dano. Então, Ele sete é pontos de dano pisca os olhos e aparece aqui. Vai chegar aqui, vira-se para os guardas e grita em dwarves PROTECTE AQUI! E o Brian vai fazer um PULSE WAVE! Então levam todos 18 force damage e são empurrados 15 feet para longe de mim. Vou colocar aqui fora da área desse, Vou que a Kani é super sumir que o meu irmão e cana atrapam o destaque. Ok, você dá 7 de damage? Aí, eu levo as 10 force aqui deste pequeno. É. Então, é isso aí, portanto parece um certo. Esta criatura salta daqui de cima do caixão com as duas facas na mão e saca 27 pontos de dano na sucubus e ela cai. Fácil. <risos> Dead. Sim, e este vai entrar na hora do Rudi, não percebe o que aconteceu, eu também falece. Tá. E agora é o outro, o do eu é bem claro. Levas só ao de Só. 2D12. Claro que um deles é um. Normal. Vou tu agora não vou Borão. Vou só ao de 5. Ok, boa. Pronto, tiver sítio. O rei vai ser o rei. Levantar-se, pá. O rei parece que volta a ganhar uma cor. Mas o rei está mais fraco porque ele teve a sugar a energia este tempo todo. E o rei, então para a frente, desmaia. Em vez da erva ela grita para os guardas todos, porque nem se corre o rei que ela e vocês tratam dos demónios. Portanto, 8 de dano neste e 4 de dano no quase. <risos> okay, são os Stone Guards, eles uns correm lá para dentro, o outro ao rei, eles metem-se aqui em posição de fundo. estão a fazer formação e estão a chamar mais que força. <risos> outro. Como é? Como é que é? Se te caseres... Moro, Ai, mal. É que Puta que pariu, é. Olá! <risos> Ainda tem vida. Não está morto. Correio. Morreu. E... E... Olha, Alexandre, olha aí. Três, três ataques. Se vi uma Javelin a lá do f... Aqui empalar o quase. Vai? Isto podia ter corrido pior, não é? About the time. E a gaja vem tipo com um sorriso quem diz pá, bom trabalho. Se tivesse entrado no combate onde se ele está ganhando tinha sido é útil.